Internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Glitterando Jogos! Hoje teremos um especial de Halloween! Então se liga que já começou! Como vocês podem ver, estamos num arcade tematizado de Halloween! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Ou oh, Pac-Man! Vocês podem ver, essa aqui é uma hack ronda. <síquos>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 E aí, tá curtindo o vídeo? Então já sabe, não esqueça do like. Opa! Aquela paradinha pra comer. Beber alguma coisa aí? Voltar pro jogo! Ha. não pode faltar doce Y cada y cada y cada y cada. Game over! Então é isso! Muito obrigado! Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo!